Metal Slug. Metal Slug Mission 4, start! Saudação, internauta, Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com o Metal Slug! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente! Essa já é a quarta missão! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E olha o amadeus aí! <risos> Cuidado para não explodir o barril antes de subir aqui. Senão você perde o tanque. Okay! That, heavy machine gun. Bye, bye bye bye bye bye bye! Rocket launcher! Rocket launcher! Yes, thank you! Okay no. Isso. Thank you. Thank you. O ruim desse jogo é que mesmo que você não queira pegar uma arma, você acaba pegando. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, não esqueça do like. Opa, gasolina. E agora vamos para o chefe. E nossa, perdi três reféns de uma vez.